Sem máscara? É, melhor? É. Sem máscara. É melhor, né? Fala o nome da senhora. Maria de Lourdes da Silva. E ele? José de Souza. Vocês são? Patrocínio paulista, paulista. Mas eu fui nascido e criado aqui. Mas eu venho para cá toda quinta-feira. Ah, só está no Enquanto dos Idosos? É. Mas você já tem idade para ir participar disso? deixa eu tô com 82, estou com 83. Eu aí. tenho 90. Eu tenho 90. 90 anos? É. O senhor, o senhor presta atenção, porque tem gente aí que tá com 100 anos, viu? É... O senhor vai para frente. Vai pra frente, se Deus é. quiser, é. daí vai, né? É, vai, ué. toca João até hoje. E toca, toca. à noite. Eu não de jeito, tá no lado. Chega mais um pouquinho aqui, só um pouquinho. Aqui, assim. Eu conversei com a senhora, mas eu fiquei contente. Eu queria ver a cabeça do senhor. Só um pouquinho. Ah, ah. o senhor tem cabelo, tá bonito. <risos> Eita. É isso aí. É... Quantos filhos? Vi, toda filho? vida, toda vida eu fui bonito. É, é, é, quantos que... filhos? Tenho três filhos, quatorze netos e onze bisnetos. Para, parabéns, ouviu? Obrigado. É. Quatorze bisnetos? E a senhora? Tem, tem, eu tenho três netos e onze é. bisnetos. Onze bisnetos. Eu tenho três filhos, cinco netos e uma bisnetinha. Parabéns. 82 anos, para 83. Ele vai falar o nome dos filhos dele, depois a senhora fala da senhora, porque aí a senhora já vai pensando é. direitinho. Qual é o nome dos filhos do senhor? Fala para mim. Vitor Márcio de Souza, o mais velho. E o outro? Ah, do meio, a Linda Maria de Souza. O outro, Carlos Eurípedes de Souza, o que, o que Deus levou. É, era... A Tir Menezes de Souza. Parabéns. E a senhora? Eu, a é. minha mais velha chama Creide Aparecida da Silva. A segunda, Cléria Aparecida da Silva. E o outro, Cláudio, meu caçulo, Cláudio Antônio da Silva. O esposo da senhora, como que chamava? Ele chamava uhum. Salvador Mateus da Silva. E o, é a esposa dele? E esposa chamava Maria, é, é. Maria Conceição de é, Souza. Maria Conceição de Souza. E vocês dois já estão ajuntados há quanto tempo? E eu faz 11 anos. Eu fiquei assim? viúva, já estou com 13 anos viúva e 11 anos com ele. 11 anos? 11 anos. Que, a família. O senhor é, é italiano? É italiano? É baiano. Ba, hein? Bahia. Nós estamos de Bahia, baiano. A senhora também? Meu pai é bem da Bahia. A senhora conheceu ele depois que ficou viúva ou não? Foi, depois que eu fiquei viúva. Então esses encontros... ele trabalha tocando é. sanfona e vai é. na casa de um de outro e pode ser lá em casa um dia. Sanfoneiro. E bonito desse jeito. Ah, é. me conta aqui. Por mim. isso arranjou a morena bonita. Ó, é. Maria. Oh, espera um pouquinho. Qual que é a música que o senhor mais tocou na sanfona? Aqui, não tem conta. Comecei a tocar, tinha 10 anos de idade, até os 90... Tô... O senhor aprendeu com quem? Eu? É. Meu pai lá em cima. Sozinho? tocar eu tocava com a loiana, chegando cá, do meu padrasto, tocava ali até... E ele tá com 90 anos? 90, agora em maio, em maio dia 11 de maio e eu fiz 82, dia 13 de abril e de maio. E é a coisa melhor que eu tenho no mundo. Ai, que coisa boa! Graças a Deus, nós combinamos muito bem. E oh. a família dele me trata muito bem. E as minhas fazem... É pai e mãe. Pega. Todo mundo fala nós de pai e mãe, benção. É Agora, eu queria... Eu sou casado, tenho 40 e poucos anos. Tenho só dois filhos e um casal de netos. Qual que é o, o segredo para ter esse, essa comunhão? É ah. respeito... Paciência. Amor, paciência. Se não tiver o amor, amor e, a e tem não Deus, é. não tenho nada na vida, pai. Meu primeiro é. marido era uma pessoa muito calma, muito boa, né? viveu 54 anos. E o senhor viveu? Casei duas vezes. 50, 50 anos. Casar. O dia querido, que Deus levou minha, de minha esposa, arrancou metade de mim. A Nunca levantei o dedo na vida 50 anos, eu nunca levantei um dedo nunca, pra ela. Nunca, nunca nós brigou. Nós nunca largou, nunca brigou, criamos nossos filhos, casemos sim, sim. todos, na paz de Deus, Deus e a, tudo mim, também. Não tem que brigar ela no meio de gente. Não ensinei isso pra eles. Vocês, vocês moram em Patrocínio. Pais, mas é, nós moramos na Patrocínio, mas é aqui, porque a família é. é é tudo é daqui. até uma rua que é só a família. Meu filho, vocês pés mas não levanta que não é de vocês. Se um você precisar pedir, você pegam. Mas não levanta que.. Porque... Que não é doce. É o meu caçula é o que mora mais longe, mora lá em São Paulo. Faz 13 eu anos. Adorei. A senhora vai ver esse vídeo aqui hum. e depois a senhora vai compartilhar para meio mundo aí da família de vocês. Ah, que aí. testemunho bonito de vida, viu? É para esse pessoal que está começando agora. agora porra, é... né? A senhora deu um conselho aqui que eu, eu vi com a senhora que tinha 67 anos de casado. É assim, Beleza. paciência. Paciência e amor. Paciência e, e eu amor. E ele, nós sofremos as mesmas consequências, porque o meu esposo sofreu câncer, já sabe que a doença não é fácil. É. Dois anos. Porque... Carregando. E eu dei banho na minha primeira mulher. E seis e anos mesma e meio. Coisa. E nós seis viveu anos. e venceu. Só. Que eu fiquei pouco tempo viúva, porque os filhos não estavam em casa, eu fiquei sozinha. Esse filho meu que mora lá em São Paulo, deu até graça a Deus, quando eu avisei ele que eu estava resolvendo a viver nova vida. Ele falou, minha mãe, a senhora, quem somos nós para intermetermos na sua vida? A senhora só conhece ele, eu lhe conheço. Ele não bebe, não joga, não fuma, nunca. Ia tocar o que eu gosto, eu adorava um bairro. <risos> porque todos os dois é uma marido né? Posso chegar na minha casa, achar quem for lá palestrando com ela, que eu não, sem não mais. Não, mas tem esse negócio também, se não for mais eu, eu confiançar, não sei para mim. Confiança. É. Espera mais um pouquinho aqui. Eu fiquei muito feliz e eu quero parabenizar esse casal. É muito e bem. eu quero parabenizar também esse trabalho que é feito. Aqui em Tirapuã. Fiquei conhecendo o prefeito e já vi as mulheres tudo e, e se empetecando para essa é reunião. Lá, agora tarde. mesmo, nós estamos lá. Está né? lá. É. Eu não vou participar hoje, que eu estou com pouca bateria. Mas eu quero um dia... O senhor vem para participa. que Eu moro, quero registrar. Eu, eu, moro eu moro em Franca. Ah, em Franca. É, Ronaldo. Aí ah, como, a como a que vai... nós vamos ficar sabendo? Qual é na rádio? De... Aí, a senhora vai clicar lá no... no no, no Youtube E vai colocar o nome dele e o nome da senhora Como é que é o nome dele mesmo é? José de Souza José de Souza, e o da senhora? É Maria, Maria, de Maria, Maria, Maria de Lourdes da Silva é. Maria de Lourdes da Silva Aí vai aparecer a senhora no Youtube, no YouTube? A senhora não, vai ver na, na televisão não, né? Não, é no Youtube, aí Vou ver, vou... Ó, Memórias Memórias vida. vida É, Deus abençoe, parabéns Obrigado, muito Deus obrigado Espera um pouquinho, só um pouquinho Ai andando. meu Deus é. Eu vou só ligar é. o carro aqui Pode ir andando, pode ir andando Eu vou filmar esse casal andando é. 90 anos É, 90 anos é, Parabéns, viu obrigado, Tá vendo, gente vem de longe é. Pra fazer encontro aí Isso, Parabéns, viu não, não. Gostei, gostei mesmo. Então tá bom, não estamos... é. Aí, ó. Espera ver isso. Ah, a senhora vai ver essa coisa Se bonita, viu? Se a essa... ver, eu vou ficar triste. Essa caminhada bonita. É, é isso aí. Deus abençoe. Parabéns. E boa reunião lá. Obrigado. Aí a nossa reunião é já na esquina, Aí, ó. Será que é aqui que é a rede holandesa ou não? Eu não sei. até ah, deve ser do lado de ah, lá, ó. lá. Está vindo o casal. Daqui um pouquinho vão chegando mais gente. Uns quatro horas. Aí, ó. Estão indo lá. Valeu. Muito bom.